Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Dica rápida aqui, tá bom? É, como é que eu faço para trocar o, um conector de carga do tipo C desses dock de carga dessas placas, principalmente da Samsung? Tá? A50, A51, A71, é esse estilo aqui, tá bom? Então o que acontece? Eu gosto de pegar e trocar o, o conector. Beleza? Então eu troco o conector de carga. Eu gosto de estar tá fazendo isso aí. E aí eu vou te mostrar aqui como é que você faz para estar tá tirando esse conector aqui, sem danificar ele, para você estar tá aproveitando na outra placa. Tá bom, meus queridos? Ó, passei a fita reflexiva aqui, tá? Protegendo os componentes, protegendo tudo, tá bom? E principalmente o microfone SMD. E agora eu vou te mostrar aqui como é que eu faço. Eu já apliquei um pouquinho de pasta aqui. O ferro já estava esquentando. Aí eu vou fazer aqui, ó, renovar as soldas aqui, tá, ó, dos pontos, beleza, ó, coloquei. Aí o que, que eu faço agora? Tá pegando legal? Tá, isso. Aí eu vou colocar aqui, ó, a temperatura da minha Tritec 902, eu vou deixar em 390, tá bom? Vazão de ar eu vou colocar em 3. É, 390 mais ou menos. Vazão de ar em 3. E aí eu venho aqui dando calor, ó. Deixa eu ver se está pegando bem para vocês. Tá legal. Aí eu venho aqui, ó. Dando calor aqui, tá bom? Em volta, eu não vou dar calor direto nele para não danificar. Ó, em volta, tá bom? Viu que brilhou a solda? Ó, você vem aqui, ó. Já está começando a amolecer, ó ó tirou acabou tá vendo tirei vou mostrar aqui ele para você para vocês como é que ficou tá vendo ó tirei bem aqui e aí você evita de pegar logo de cara ele porque ele ainda está um pouco quente então aqui ó tem os plásticos deixa eu tirar ele daqui pega com cuidado ó vou colocar ele aqui para vocês verem Olha lá. Tá vendo? Ó. Tem essa parte de plástico aqui, ó. É muito delicado, mas ó, você pode reparar, tá vendo, ó? Não danificou, ó. Ó. Tá vendo? Não danificou. E aqui você vai estar tá aproveitando ele e colocando na outra placa. Deixa eu dar uma jogar um ou isopropílico aqui. ó, limpou limpou legalzinho aqui aí, ó tá vendo, pessoal? ó lá, vou dar uma secada aqui, com a própria estação ó tá vendo aí? ó lá, já foi beleza? vou dar uma limpada melhor e aí essa dica aí que eu vou deixar pra vocês, tá bom, meus queridos? ó porque aí a gente mantém a originalidade do, do doc de carga. Beleza? Eu gosto de estar fazendo isso aí. Espero que tenha ajudado. Que Deus abençoe cada um aí. E tamo junto. Conta conosco. Beleza? Um abraço. Forte abraço. Deus abençoe. E visite você e toda a tua casa. Fui.